Rali Decorações. Aqui você encontra ampla variedades em pisos laminados, pisos vinílicos, carpetes, tapetes, cortinas, persianas, divisórias, forros e todos. Temos mão de obra especializada e tudo em até 10 vezes sem juros. Visite o site rallydecorações.com.br e veja como transformar a sua casa. Rali Decorações. O complemento ao seu bom gosto.